assistimos vídeos do YouTube, a moçada postando vídeos da, da galera aí colocando escaleta nas motocicletas, galera colocando acendedor de cigarro para carregar GPS. E aí eu resolvi fazer um vídeo mostrando o, o funcionamento de um compressor. eu acho que vai ajudar a galera aí que é um negócio pra dedéu. Então eu vou dar uma mostrada para vocês Galera, é o seguinte Isso aqui é um compressor de ar Que vai até 250 PSI 12 volts E 15... Opa, perdão, 10 amperes Ao é o seguinte Eu vi uns caras na internet botando uns vídeos eu Pensei Se dá pra me ligar um acendedor de cigarro na moto para carregar o celular e para carregar um GPS porque não fazer alguma esse carinha aqui aqui no final do mundo aqui no Acre esse carinha me custou 35 39 reais quase preço de internet e ele vem com esse plug para você ligar no acendedor de cigarro do carro e soldei esses camaradas Nesse jacarezinho E aí eu já fiz o teste antes de eu começar a fazer o vídeo Pra mostrar pra vocês que o negócio funfa Eu tenho kit de remenda já na minha moto Mas aí eu tinha que encher o pneu com uma bomba manual E é muito ruim Então eu vou, fazer, vou preparar a motocicleta Vou pausar o vídeo vou... E é o seguinte esses compressorzinhos de 12 volts que a pessoa liga em acendedor veículo aqui no, no estado do Acre me custou 39 reais. Então acredito que para galera e no resto do Brasil vai ser bem mais barato. Eu tirei ele dentro desse dispenser que tem embaixo da CB300, embaixo do banco. Porque aqui eu até pensei em fazer uma adaptação para ele entre a bateria. E esse invólucro, mas ali ele ia ficar sujando e eu me preocupei de entrar resíduo nessa engrenagem e parar de funcionar. Então eu só tirei ele da casca. É, tirei, peguei o adaptador dele, a tomada, cortei ela e liguei na bateria, não sei se vai dar para vocês verem. Depois se a galera quiser até mas não tem segredo o fio que tem a listinha branca é o positivo, liguei no polo positivo da bateria, é um fiozinho pendente e a outra peça do fio que não tem que está todo preto é o liguei no polo negativo da bateria, então ele está aqui, o cabo dele é grande que ele é para carro, ele é mais indicado para automóveis e tá aí o cabo, Eu enrolei nessa nesse pedaço de borracha só para quando eu for puxar eu não forçar os fios aqui atrás para não ter que romper os fios. Então não tem nenhuma função especial essa borrachinha aqui é só para quando eu eventual engancho por aí alguma coisa ele não romper o fio não, não soltar a solda do fio. Quando você liga. É claro que quando você for, quando eu vou usá-lo, eu tenho que, que ligar a moto para que haja realimentação da minha bateria. É, já usei ele três vezes antes de fazer o vídeo e não tive problema. É, no meu caso, eu furei propositalmente o meu pneu uma vez, outra vez ele Estava mocho mesmo, algum moleque mochou ele na beira da rua. E o pneu traseiro ele levou em torno de 6 minutos e o dianteiro em torno de 5 minutos, 5 minutos e meio. Com 31 a 30 libras aproximadamente, porque também não é muito preciso o nosso o, o marcador. Então é isso aí, espero ter ajudado e até o próximo vídeo, galera.